Quem, se você vive só da Twitch, eu tenho outras formas, outras fontes como o YouTube e tal. Eu tenho cinco fontes de renda, são Pix Donate, Paypal, Youtube, Stream e a imagem do Kenzie Então são cinco fontes né Renatinho falou, peraí deixa eu... Renatinho falou que você operou a Fimose e tem que lavar a pingola com sal grosso É verdade Marquinhos? É não galera, eu não... Eu não operei da Fimose não mano, isso aí é, é pegadinha do Renatinho mano. O capuz tem, mas a Fimose não, entendeu? O Renatinho nem sabia o que era a Fimose galera, só pra... só pra vocês entenderem também Ele foi descobrir esses dias Como falar pra ele? Tô <risos> aqui todo mundo tem porra Tá maluco Não tem? Claro que tem. A toquia pô. Já tem, já tem. Tem o né? ah, tem, tem, tem, tem um Toca também. Peraí, Se você tá falando é. que tem a Toca também, então você tava querendo me zoar de Fimose, sendo que você achava que Fimose era o que você tem, mano? Ah, aí você ia ficar a toca, escondendo. Mas, mas, não, mas bota casaco, tira casaco aí de porra, porra. É, tá então. Ligado? Mas é porque agora você sabe. Mas, pô, você tava falando como se, entendeu? Não, mais... Que mas é isso, Ratinho? Vale voltar pro diamante viu, Marquinhos, né? Por que, que tem planta da Zyra aqui, mano? Mano, tem planta da Zyra aqui, Natinha, acho que eles tinham invadido, velho. Mano, imagina os caras robarem isso aqui de mim, galera, ia ser engraçado, hein, mano. Eu vou botar dentro do mato porque eu tô com medo. Esse tem meu track 100% do time, viu, mano, que é essa ward que tava aqui. Java não apareceu galinha até agora, hein, mano. Agora apareceu agora, ó. Então ele fez três campos em cima e tá indo em você, Natinha. Eu vou, vou, vou pro cover, vou pro cover, bora. A gente uhum. ganha, tu tá? gente... Se eu acertar o W, ganha. Vai, vai, vai, tô pro cover. No Silas mesmo. Tá, saí do combo já, Java, mas... Acho que você não morre não, mano. Eu não morro, não morro, não morro. Ah. Queria tanto pegar colheita, mano. Ai, velho, como eu queria colheita. Não, eu vou Acho que você fica, mano. E se eles te divai, eu tô aqui, velho. Tá correto? Se pá. Sem flash. Cara, mano, é eu não, eu aqui, tá que eu perdi o mesmo que eu morrer muito ruim, Marquinhos. Então, então, já vem, já. Cancelei o E do W já. Ah, nice. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, chill dentro, Se o cooldow dele voltar, fodeu. Ai. Nice, mano. caralho, joguei muito do Java, no o Jarva, mano. Vai, ô é. lobo! Para de morder não. ele, ó, vai! Não, não precisa fazer isso, não. não. Na moral, mano. Já foi. Não, já tinha perdido já a wave foi, toda mesmo, foi. mano. Quer pegar ele aqui, eu se liga. Ele não vai. Vai. O Jarva tá aqui, eu só quero fazer ele perder a catapa, tá ligado? Só isso que eu quero fazer. Aí. Ele tá começando a descer, viu? Ai, ah, você Aí. tomou o docinho? A gente não ganha não, viu? Corre muito, corre muito, corre muito. Tipo, bastante. Ganha, mano. Falando que o Takashi perdeu a senha do Discord. Mano. Que isso, Saquearam ele, mano. Pior que eu também não... É eu, fui, eu fui redescobrir minha senha do Discord esses dias, mas tive que recuperar lá não sabia também. Ah, não, eu né. também. A minha só foi pro e-mail quando eu fui logar no Discord um eu tempo atrás. Eu tinha criado bem... É, muito tempo atrás eu tinha criado, e não lembrava. Eu vou, hein, se liga. Eu só vou estar contigo. Pode ir, pode ir, pode ah, ir. É, eu eu é. tanque outro, eu tanque outro, tá sorry. O foco é fazer uh -huh. perder o Wave pra play ser boa, hein mano. Essa catapa aqui eles não podem pegar não, ó. Perfeito. Eu Quer tentar um docinho também, no meu próximo W? No meu próximo W acho que eu tento um docinho, As hein, áreas né? se Caralho. Estunei aí pra vocês, mano. Fiz o que dá, velho. Quer tentar pegar os Silas do meio do caminho, mano? Eu acho que não dá, mas eu vou tentar. Não dá, não dá. É impossível matar esse cara. Sabia, velho. Esse jarme, ele é folgadinho, hein, mano. Na moral, velho. Esse jarme, ele é folgado, velho. Vou ter mano pra um R, né? mano. Ah, não ganha isso aqui. Dão. Nem se quiser, né? manhã... Subindo na, na melhor malevolência, no mano. Naquim, nossa. Carai! Pô, esse Silas, mano, ele não tem muito farm, ele não tem item e ele dá trabalho, mano. Esse boneco é bizarro, velho. Ele não tem o um povo. Olha isso, e ele deu IK na, no cara aqui. Cara, esse cara deu IK, mano, e nem, nem deu um dano, né, O um combo. E tipo, ele tem um item de dano, mano, que é o capítulo. Ele tá, ele tá bot, bot, mano, vai tacar tá alto aqui. Será que ah, você... Ah, vou descer, então. Você tá sem R? R? Vou descer, vou descer. Aham. Uh -huh. Não é ruim, não aquele... tá sei aí. Ó. Ah, oh, oh. Olha. É, você ah, está doidinha, pai. Porque que time melhor é, sabe que o melhor é do Brasil né, no mundo. Tá ali, safado. Morri pro GP, velho. Cara o GP jogou bem, mas lá atrás certinho, mano. Pô, esse cara é bom, hein, mano. Tá que achei fedo esse GP, mano, tem um monstro lá no top, velho. Hum, uh, ele vai morrer aqui, hein, mano. Curou, mamãe. Aham, não, eu já tô com fome, já, mas depois não vamos sair agora, mano. Tô. Eu não posso morrer aqui, se eu morrer aqui. Não, tô ajuda. me chegando, Mike. Tá me chegando. Mano. Do seu por aqui, só pra tirar seu ele de cara. tu, mano. Só, só fica vivo que a gente mata, tá ligado? Isso! Não tenta, não. Ô, esses caras querem muito me matar, mano. Que porra é essa, véi? Tudo, tudo nele é lindo, tá ligado? Tô entrando aqui, ó. Quando tá arrumada, ela fica bonita, né, mano? Mais do que já é, velho. Né? Olha esse GP, tanto que ele é folgadinho, velho. É, então, do comeback é esse aqui. Esse aqui é o que mais dá gold, véio. Mano, o cara matou a cena em um Nossa. barril um barril, um, um barril. E o cara tava full life. O meu ADCR morreu em um barril. Milha. Eu ralei aqui, Voltei só pra conseguir pegar o, o docinho pra então, ele deixar o da oh, eu. eu vou arautar? Isso tá morreu, Renato. Ei, o arautei também, mano. Puta que pariu, também um auto-ataque o barril, véi. Se cabecear, depois você leva no W, tá ligado? Hum. Ah, nem cabeceou, véi. Feus med. Tentou. Cara, eu tenho TP, o GP tá sem R e o Java também. Ah, ah que nossa. que é isso? Fomega! Um foi! Ele deu auto-ataque é que? que? Morreu a life. Pô, ia matar ele, velho. Meu Deus. Bora, bora, bora. Se tiver porra. uma ult da cena, dá, velho. Pra não tomar IK. Tá sem? Tá sem? Sem, sem. sem laranja, sem laranja. sem laranja. Pode ir, pode ir. Eu vou estar tá louco, eu tô com medo. Aí. Ah, meu! É isso, mano. O cara ele, ele é. morre fácil, velho. Eles estão muito longe sem flash, Marquinhos. Então vamos, então vamos, então vamos, então vamos, então vamos, então vamos. Tá. Vamos, salve, indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, salve. Mas não sei que é foda o gastos, mas não tapa, mais um mapa não, para quem gosta de ver uma jungle muito mais nice. maneira. Mas também concordo, velho, plenamente. Passei flecha jeans. Eu dobei aqui na base, mano. Vocês é faz barra, Então Tô vamo, tô vamo. Herói. Morreu, morreu, grama. Eu lei, foi com inveja que roubaram, foi com inveja. Olha que les aqui. Vamos embora, mano. Se chama intimidade, hein, mano, poucos têm. Minha mãe é uma das minhas melhores amigas, bota a A minha também, velho. Desabafo muito com ela. Tá maluco, minha mãe é. Matei aqui o gostoso aqui, hein, mano. Tão vindo top, é nós luta. Deixa vir. Já vai, hein, Lu. Olha lá, o tá pronto aqui, falando em mãe, ó. Eu não sei se é minha mãe, na real, mas eu acho que é ela. Vamos, vamos, vamos! Você hum, vocês Só vai que ser bom, hein, mano? Tamo em casa, tamo em casa. Por favor, GP, não! Nossa, Oi. quase! Nossa, <risos> velho! <véio>. Ah, <risos> ué, caiu de boca só... no band-aid! Só... Ah, ah aí ele vai e tirar o tá... em alguém! Tá <risos> um skill, mano, o Q do GP dá mil de dano, galera! Uma skill, velho! Mil de dano, velho! Tá com essa pitibu! Olha os silos! Baixou, matamos! Eu não posso me expor nele, sabia? Tem que ser vocês, velho! Aí eu fui mano, o ah porra, isso que você não podia se expor. Eu tô morto, não adianta, não adianta. Ué, eu tô vivo! Não monto nada, filho. Vai jogar Caralho. no Vasco ainda. Tá bom, tá bom. Vai no talentinho, vai no suquinho. Talvez nós ainda pega a Drake. Eu vou indo lá já, eu vou indo lá já. Essa jeans ela tá achando que ela é quem, mano. Vamos lá, no Baron. Volta pra nós ir, Brasil. Continua, hein? Beautiful. Ué. Tirei eu a mandei. coroa dela. Essa Zaira joga muito bem, véi, na moral. Mani, joga bem de Zaira mesmo. Só sai agora, só sai. Tá ótimo, tá ótimo. Já deu bom. Você é o melhor. Esses Valeu, Nathana. Ai! Já... Ai. Nathan Perdemos um o jogo, mas... pelos 3 meses de sub, meu lindo. Não, eu tô vivo. Perdeu, eu eu mesmo, acho melhor. que eu seguro, eu seguro. Ai, mano. Sabia que ia é dar muito merda, muito. mano, isso aí, velho. Não sei se você reparou, mas a Zaira tá protegendo a Wave, bota fé. Ela tá andando junto com a Wave, ó. Ai, ela andando junto com a wave aí, ó. Caralho! Joguei demais, viado! Olha isso, nice eu tirei man. a wave deles, mano. Eles não dão um nice GG man. agora. Mas nice, nice. Taked não morreu também, coisa boa, vambora. Ah, caralho. Joguei mal agora, mas isso acontece. Uh, mas olha o ataque, eu matava nice. ele. E mano? Eu não sabia que ela tinha Rex Drinker, não. Senão não tinha um flashado, velho. Boa. Acho que nós tentar pegar um aqui, ó. Se liga. Tem um team 2. Olha, ela flashou já. Quer é dar GG ou é Baron? Tô tancando aí um pouquinho. Inibir é Baron, inibir inib, Baron, mano. Inibir inib, Baron. Inib, inib, Baron, Eu jurei que a Zaira usou as skills em mim. Melhor, melhor. Ó, a Zaira. Morreu, morreu, mano. Morre. Ó quem tá Eu aqui! Perco, <risos> <risos> vamos, vamos, vamos! Mas hey, tem vai que ir né? mano. Tem que ir. Mas ou ele caralho. vai dar GG bot, velho. Vai dar GG bot, mano. Ele vai dar GG bot, você acredita, velho? Ai, velho, que raiva disso, mano. Pô, raiva mesmo. Caralho, ele vai levar a torre ainda e vai matar nosso ADC, velho. Que saco, mano. Vamos lá no bar, não dá tempo ainda. Agora a gente tem que ir, mano. Que saco. Não era pra eu ter smitado isso aqui não, eu trollei, velho. Tô pensando em aprontar aqui, hein, mano. O que você acha? Isso aqui, mano. Vou procurar só mandar. Ah lá, ele. Aham. Uhum. Tô de olho, hein, mano. A minha noção tá boa esse jogo, velho. A gente só tem Life Steel, hein, mano. Acho que vou voltar um o coco dela. Nice, bom fast. I don't know. Boa ult. Uh. Boa ult. Parece que a áreas tá básica. Só que a gente põe no mid, porque beleza, quer saber de Dragon né? mesmo. Peraí tá um segundo. É. Será que é GG, GG mano? É. GG, Quer agora. tentar dar GG? Se baixar na. na, na... Tá na bem eu vou também, Errei o nome dela. É. É! Vambora! É. É. Eita gata ai, ai. O passarinho legal, vai legal, ter que voar! Vamos lá, Renatinho! Pegamos o tão sonhado mestre, galera. Adeus, Trolls, Rages AFK. Adeus Yoda, adeus Megatron Bem-vindo Giamago. Mago, bem-vindo Dudu, bem-vindo Kami, Jack né? Não é um adeus, não é uma despedida É um até logo Eu Garanto pra vocês, mano, que é um até logo, beleza? Bora, Renatinho, né? então até logo, meu lindo, beleza? Até Qualquer logo, Qualquer dia Martinho. nós se vê nessa vida do Loozinho aí, correto? Não é uma despedida, é um até logo adeus, Tchau, Martinho. obrigado Martinho. Tchau, Tchau, obrigado Obrigado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 Thanks, Charles. suggest your